Bom dia, eu, Feldman, João Lucas, vamos apresentar o trabalho de biologia sobre o aquecimento global e o que ele afeta nos peixes. Te amo, Serginho! Dessa temperatura em mais ou menos 12, 14 graus Celsius. Sem ele, a, a temperatura da Terra cai em mais ou menos 18 graus negativos. O efeito estufa é basicamente, os raios solares entram na, na atmosfera da Terra, são refletidos pela crosta, crosta terrestre e uma parte deles fica retida na atmosfera. O aquecimento global é um efeito estufa pior. É, o efeito estufa, ele deixa raios, raios solares retidos na atmosfera E o aquecimento global é basicamente esses raios que ficam retidos na, na atmosfera Eles estão em maior quantidade do que o, de, o devido naturalmente E aí aumenta muito mais a temperatura da terra, muito mais que o devido né? um, Existem os gases que deixam essa raios retidos, são os gases chamados gases estufa estufa são basicamente quatro que é o CO2 que, é que ele tem mais ou menos assim, 37% da atmosfera da terra e é derivado das indústrias e queima de combustível fósseis o metano, que é um dos mais prejudiciais o efeito estufa, ele vem principalmente da agricultura que é da criação de vacas e derivados tem outro que é o NO3 que também é mais forte do que o CH4, que é o metano, mas em menor quantidade. E também o SF6, que é o um hexaflu hexafluoreto de enxofre, que ele é, é um dos mais relevantes também, mas ele tem muita pouca quantidade, então não é muito falado ele. Também, há muito tempo atrás tinha o CF6, o CF6 que são... Os que prejudicavam a camada de ozônio. Os substituintes dele são AFCs e o PFCs, que são substituintes dele, mas eles não prejudicam a camada de ozônio, mas ainda são alguns gases de é, estufa. Mais de 3 milhões de toneladas de CO2 ficam retidos nos, nos oceanos, prejudicando a vida marinha. Isso acaba prejudicando muitas espécies e extinguindo muitas delas de carbono é, faz, ele afeta os peixes uma prova que isso é verdade foi um estudo realizado na Austrália pelo Centro de Excelência de Estudo de Recife de Corais e o resultado diz que, o, que os, peixe, os peixes são afetados por causa de um, de um sistema que tem no cérebro chamado GABA-A que é tipo um receptor neural os, os peixes foram afetados, por exemplo, no olfato. E, eles não conseguiam cheirar o, as anêmonas, farejar as anêmonas e os corais. E, esse teste foi realizado em filhotes de peixe palhaço e peixes donzela. E o, e o aquecimento também afeta as larvas dos peixes. Quando eles estão.. Quando são larvas, isso atrasa o processo deles, desenvolvimento. Daí isso fica mais propício a, a, a perigos marinhos, por exemplo, ataque de outros animais e, ou fome. E o, o aquecimento também afeta as pessoas que sobrevivem da pesca. Os efeitos que ocorrerão em Camboriú são inundações, por causa do, do descongelamento das calotas polares, certo? E, e isso só não vai afetar só Camboriú, várias regiões litorâneas também. Mas o que mesmo vai afetar Camboriú vai ser a perca da economia tanto na agricultura e tanto vindo da do turismo, porque Camboriú, Camboriú e Balneário são uma cidades turísticas. Então, o que vai ocorrer mesmo nesse momento, se isso ocorrer e está ocorrendo, vai ser várias enchentes em vários pontos e a perca da economia. Olá, ser vivo que vive em meu planeta. Você sabia que existem meios de combater o aquecimento global? Isso que eu vou falar para vocês veio de um site de informações. Primeira maneira de combater o aquecimento global. Diminuir o uso de combustíveis fósseis. Gasolina, diesel álcool, isso aí, substituindo eles por combustíveis biodegradáveis, deve ser, e aumentar o uso de biodiesel, que é uma boa forma de tu conseguir diminuir o aquecimento global, principalmente com os carros, por causa da queima de gasolina. Segunda maneira de combater o aquecimento global Sistema de controle de emissão de gases poluentes Isso mesmo, meus jovens Vocês ouviram bem Gases, o... gases poluentes Aumentar o uso de luz natural na casa O que eu estou falando? Abrir a janela também tem aquele aquecimento lá de água nos tetos, assim, muito da hora que só playboy tem, pá. Um dia eu vou ter um daqueles. Quarta dica! Essa é pra usar aqueles transporte coletivo tá ligado? Tipo aqueles ônibus muito lixo que tem. Também os trem, aqueles metrô lotado tá ligado? Tudo isso, tem tá Aí isso ajuda tu melhorar a natureza mas infelizmente essa quinta dica não menos é importante é ampliar a geração de energia para fontes limpas e renováveis por exemplo a eólica a hidrolétrica hidrelétrica a solar e a nuclear também